Esses dias, uma inscrita me pediu para falar sobre o segmento de bebida. Bom, chegou o dia. Hoje o nosso vídeo é sobre como montar uma distribuidora de bebidas. um segmento muito bacana, afinal de contas, sempre estamos bebendo algo, não é mesmo? Ficou curioso? Ficou curiosa? Quer saber mais sobre esse mercado? Então continue assistindo para você entender como montar a sua distribuidora. Eu sou Josênia Morim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. E antes da gente começar, não esqueça de dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber avisos sempre que eu postar alguma coisa. E me siga nas redes sociais, que é cbempreendedor. Gente, não tem outro jeito, viu? Eu preciso de vocês para o canal crescer cada vez mais e ajudar muito mais gente. Fique de olho na nossa comunidade, porque é por lá que eu vou colocar coisas importantes sobre o canal. E também sobre o conteúdo. E, eu, e é lá que eu quero perguntar para vocês sobre assuntos que vocês querem que eu fale. O que, que vocês querem? É tudo lá na comunidade. E não esqueça de seguir o clube no Instagram. Eu estou aprendendo ainda a mexer lá, mas já estou postando alguma coisinha. É arroba cb empreendedor. E deixa eu falar sobre a nossa consultoria. A gente tem consultoria aqui no canal. Se você precisa de ajuda para montar a sua empresa, entre em contato com a gente, né? Manda um e-mail porque a gente vai analisar, os nossos consultores vão analisar e vão te responder, tá bom?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 esse Brasil aí, monta uma turma que eu vou até vocês, tá bom? Você sabia que o mercado brasileiro de cerveja movimenta cerca de 10,3 bilhões de litros por ano? Pois é, gente, é um número bem grande. Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o Brasil está em quarto lugar na produção mundial. E no ranking de volume de produção, nós temos primeiro lugar a China com 35 bilhões de litros por ano, segundo lugar os Estados Unidos com 23 bilhões 10,6 bi de litros ao ano, terceiro lugar a Alemanha, com 10,7 bi de litros ao ano, e com o aumento de consumo surgiram novas marcas. E abriu espaço para um novo nicho de mercado, o de cervejas artesanais. Uma concorrência para as grandes indústrias cervejeiras. O setor ele gera cerca de 37 mil empregos diretos, além de outros 100 mil indiretos. No Brasil, existem em média 42 grandes fábricas cervejeiras. Quando se fala em consumo nacional de bebidas, a cerveja ela está em segundo lugar no ranking, perdendo a apenas para os refrigerantes, segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas. Uma distribuidora de bebidas ela deve ter bebidas alcoólicas e não alcoólicas, como cerveja, destilado, licores, vinhos, refrigerantes, água, suco, energético e tudo mais que possa favorecer o aumento das vendas. A localização ideal para uma distribuidora de bebidas é aquela com uma grande concentração de pessoas. Que que disponha de espaço físico para o estoque e depósito, né, e carga e descarga. É desejável que o espaço para a área de vendas de, das bebidas tenha no mínimo 50 metros quadrados. A localização e a estrutura do imóvel, elas devem estar de acordo com as normas de higiene e limpeza da vigilância sanitária e o PDU, que é Plano Diretor Urbano, que é, está que disponível na Prefeitura, mas não se preocupe porque esses detalhes o seu contador, ele pode te ajudar, tá bom? Com relação à legislação, precisa ficar atento a isso, pois vender bebida alcoólica é coisa muito séria. Você pode dividir a sua distribuidora de bebidas da seguinte forma. Área de atendimento e vendas, né? Escritório, administrativo, depósito e estoque de produtos e banheiros. Para saber o quanto precisa investir, é importante você fazer um orçamento de compras. Assim, você vai ter uma base de quanto precisa de mercadoria. Porém, segundo o dados do Sebrae, para uma distribuidora de mais ou menos 50 metros, o teu investimento ele vai ser em torno aí de 100 mil reais. E para diversificar, além de bebidas, você pode oferecer produtos como salgadinhos, balas, carvão, doce molhos industrializados e através do site da Ambev você encontra informações de como comprar bebidas faça parceria com comércios locais como panificadoras casas de chá lanchonete, sorveteria distribuidoras de doce assim você pode fornecer bebida para esses estabelecimentos quanto à divulgação o folder e carro de som eles são estratégias bem-vindas nesse tipo de negócio pois abrange a região próxima à sua distribuidora você pode inovar também separando um pequeno espaço bar na sua distribuidora para clientes com mesas e cadeiras para que eles possam consumir algo, como por exemplo um café, tá bom? E bater um papo. Gente, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Lembre-se, o canal ele é uma ferramenta para inspirar, então precisa pesquisar mais. Para você abrir o seu negócio próprio, você tem que pesquisar mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!